Fins. O sol põe-se sob a porta. Parece evidente que alguma coisa chega ao fim. Mas como saber o quê? Se fosse o dia, era simples. Mas de uma simplicidade exterior, implicando apenas gestos. A lâmpada, o fechar das portas, a cama... Não pode ser isso. Procure um indício no sol na mancha de sol posto diante da porta que já se move, já se retira. Morrer? Não parece. Aliás, morrer não acabaria nada, pelo menos para mim. Alguma coisa está muito próxima, muito próxima do sol posto sob a porta. Não chegarei a saber o quê. Não tentarei sabê-lo. O sol apagado, a noite consciente do seu fim, levantar-me-ei, fecharei as portas, as lâmpadas, a cama. Houve um tempo em que não teria deixado perder-se o sentido de nenhum fim interior. Teria ficado na noite, as mãos na noite, as palavras. Agora... Vem um fim. Renuncio.